Uh, uh, uh. Yeah, yeah, yeah, uh. Chego pro trabalho, mostrando que isso aqui é seu ofício Pois hip hop, cê sabe que esse é meu vício Até porque meu passo é cê ver que eu faço com capricho Te ganhei, eu não nego que isso é negócio de ofício Mas eu também falei de negócio, mas não sou sócio Pois hip hop, cê vê que aqui eu já o divórcio Pois meu passar aqui cê tem limite Já tá divorciado, eu manjo, cê não encaixa que esse bicho você é fracassado, aliado Pois hip hop, mano, só tem de aqui deste lado Até porque meu pai, essa rima boa é com capricho Você é fractal, fractal parar de mandar rimar lixo É isso, vai fractal Vou parar, Mata ele, e mata ele, e mata ele, e mata ele fazer o que se você tá boladão porque ninguém quer casar com você moral ah, você vai querer competir flow sabe que a nossa ideia aqui é tem tem flow flow respeita meu show e os caras ainda quer falar uma pá que eu só sou bom de flow mais de tá queiro de zagueiro de volante qualquer é função desse jogo você sabe que eu meto gol tá entendendo mano agora eu te passo o laudo caldas essa batalha nem vai dar um caldo. tá entendendo mano oh. Minha é sensação não é sensacional eu sou sensacional. Mas uma, são tudo sem sal. E é por isso que você oh. leva essa lesão. É sem sal, por isso que não aumentou a pressão. Oh. E DJ! Oh. Nossa. Oh. Aê, aê! E se tu ama essa cultura como eu amo essa cultura, diga hip! Hip! E se tu ama essa cultura como eu amo essa cultura, diga hip! Hip! Começando essa conversa, essa parte que você não entende, a perversa porque mas no chão, no final, tropeça. final o bagulho é louco, o destino te pega a pressa. E é por isso que agora eu não preciso de uma peça. A minha peça é essa. É o verso que a gente vem aqui mostra a realidade que é perversa. E pra você, infelizmente, não vai dar. Todas, tudo bem, você pode até tentar. Vai lamentar, vai querer cantar. Mas você sabe, não vai aguentar, porque o moleque é pesado. A lona nessa zona, tá entendendo o que eu te falo? Não me abalo, afinal, meu freestyle. Tem uns cavalos que correm por mim. E agora cê entende, né, ofela? Mais de 5 mil cavalos correndo e aí te atropela. Oh! Eita lá, O Ô rapaziada, vamos é está... alto aí, todo mundo, todo mundo, por favor, por favor, que nós precisamos de energia, tá ligado? De verdade, de verdade, de verdade, ó. Ó, ó, ó, Mas tudo bem, sua missão não cê é cumprida 5 mil cavalos, esse babaca ainda não ganhou na corrida Até porque não passa, cê não entende essa pegada Pode soltar os cavalos, que eu já tô na chegada Seu merda, cê vê que a rima é mais intuitiva Tá tomando coice, pois cê perdeu na seletiva Até porque, meu passa, essa aqui é a parada Futebol, sou Soares, te morto meu sonho, não largo por nada Seu merda, então vem aqui, a rima é Creusa Falei de Soares também com pensamento em Elza Até porque, meu passa, isso aqui que é o seguinte, sou nome matador, você no máximo é o grafite Tá vendo? Falei de grafite, você é um moleque Só que grafite é na parede, com você é só 07 Eu estou impressionante Vocês ouviram, vocês decidem, certo? Primeiro voto de Renan, 3 321 1 a 0, Caldas quem gostou das rimas do fractal faz barulho! Uh! Quem gostou das rimas do Caldas faz barulho! Uh! Eita ladrão! De novo, de novo ei. Quem gostou do fractal, barulho? Uh! Caldas, barulho! Uh! No meu ponto de vista, Caldas! Vou pedir mão, vou pedir mão, aí. Nesta, tá ligado? Então temos que ser justos. Mão pra cima, quem gostou das rimas do fractal? Conta. Uh! <risos> certo, pode abaixar. Quem gostou das rimas do Caldas? Mão pra cima. É. Foi fractal. Foi fractal, é isso? Então tá um a um. Leite vai decidir 3, 2, 1 Quem que é o terceiro? round? muito barulho? Uh -oh. Para o rei, para aí nessa eu vou, eu vou, eu vou, eu vou. Caldas na voz, DJ uh -oh. E aí ficou legal, hein, rapaziada Agora sim Ei Ei, ei, ei Roco alto aí, aquela vibe lá, mano, de sempre, não precisa nem pedir mais, rapaziada, é parte do final, mano, é a é última energia de vocês, rapaziada oh, oh. Oh, mas tudo bem, já começo sem vexame Aqui é o Uruguai, eu sou cavalo, vou te matar igual Cavani Se é que cê me entende, a rima é sem gracinha Tô mais falou com na decisão é cavadinha Seu merda, tão vem que é hip hop Pois nessa fita aqui no seu talento Eu sempre dou stop Falei de stop, marcou bobeira Você só tá marcando, você é o stopeira ah, futebol nós nice. isso aqui é rap Você falou pra mim sobre a grafite 07 Você não entende quanto calma pelo bang Se for necessário escrevo o usando até meu sangue oh. É isso que é o meu tenho. E nesse freestyle você não entende qual que é meu desempenho Sobre futebol, mano, vê se não esquece Me apresenta o que esse cara fala Até porque sangrar, mas nunca é pela causa Até porque nós te conhece Você não tem postura Você é hip hop, mas você não é da cultura Não sou da cultural Você que tá por hip hop Agora me diga você que seja já fez por hip hop Tá entendendo? Essa aqui é a contenção o que você faz é um pistelinhos só pra chamar a atenção A sua boca, você deu um bocada Não se engana, cola americano E pergunta quem é Caldas Até porque nessa daqui você deu a jogada Some e cinco dos melhores eu tô entre os nomes. Tá entre os nomes, firmeza, legal, mas na batalha comigo você ainda tomou um pau, porque você não entende essa parada, eu nem sei que eu sou entre os melhores de Piracicaba.